Você terá uma morte rápida. Eu acabarei com a sua dor. Real. Ah, esse nice. visão contra? Aí sim! Vai me campar de novo, será? Espero ah. que sim. Pé, ah. pé! E pé, pé! Compra dos os caras muito melhor. Pô, eu carrego isso aqui. Eles não tem como chegar em mim, é só o Caetano Dejutsu, tá, acabou, é Eu não tenho clean, não tenho flash, não tenho o quê É fácil ela me ultar, parabéns, você tá espertão Cara, você já não tem muito ataque speed, velho uhum. Aqui acabou, mano. Né? Oxi Game isso aqui, mano. Boa, mano. Plaida Seju aí. Aqui acabou, Gal. Cara, velho, Cosa é um bom pique? Contra azir? É counter de azir, será? Ó, vou fazer espada do rei. Espaculando espada do rei Guinso, né, mano? Espada do rei Guinso mata Krakens. Eu sou Major vocês são Recruta. Animal, eu sou animal, não tinha mana Eu tentei dar oito, tá ligado? Eu tinha esse assim, mana, matava é, Pô, era só o Kaitá ele, não tava dando aqui pra frente Eu acho que ele tá ali, dog Ups Tá, pro jogo do bicho. Aqui eu trollei, né? Tipo, essas troladas, se nossa copo tivesse ruim, perderia o jogo, tá ligado? Se eu tivesse, por exemplo, Jax, se eu tivesse Jirelia, com o barulho assim, daí ia ser meio que o fim do jogo, mano. Mas tá suave ainda. Cara, o ruim da Ven é o Clear Wave, né? Que é asqueroso, mas só isso também. Só firma é foda. segundos de CC, vai se Vou lançar aqui, isso agora. Nice. já não é broken, mano. <risos> Amanhã tem festinha, hein? <risos> Relaxa, tá bom. quebrada para da Seu... semana é isso se inscreve no canal deixa o like Obrigado posso coceira a bunda agora posso não tinha né? o de pior para você pegar não vai passo o no ar. pano lá Agora eu junto, velho. Vou deixar? Vai deixar? Vai, né? Já tá de rede. Não matei essa O p... uh. Cara, eu também sou um animal? Não, não. Tomei cá do cara, velho. Comigo, cara, pô, mano. ó, vocês vão perder, mais nice flash olha eu jogando, pô, mas aí aqui eu <risos> que perdidinha, cara não fiz nada. Pô, dá para ganhar, tá ligado? O que eu ainda continuo assistindo essa Gameplay criminosa é a questão. Mas é, tá, tá osso, velho, tá osso. Os caras não jogaram comigo quando eu tava muito forte, tá ligado? Agora eu tô fraco, velho. Papo reto, tava tá? spycadaço. Era só o Trando jogar comigo, o Blitz jogar comigo, tá ligado? Mas não. Ah, ele viu. Caralho, pinga na sua tia, filho de uma c... Seu rimo chove bala Tome Seu rimo chove bala Morreu pra dança da morte pessoal Seu rimo chove bala Só fé mv me vai soprar. Pô, give isso aí, dog. Eu preciso disso aqui, eu preciso disso. Não, give? -a? Tá, eu vou, vou reto. Ai, para! Esse não acertou um hook também, né, mano? Se eu toma o da sejou aqui, ai, ai, ai, ai, ai, ai, cara, eu preciso de MR, velho. Ai pijas! Ai, pijas! Filha da. O que é o build, velho? Eles não chegam em mim, tá ligado? Cara, eu vou lançar a titânica, velho. Eu vou lançar a item titânica. Véio. GA, GA é legal também. Pô, GA é mais legal, né? Espera minha ult. Minha GA. 300 de gold, Fala muito. Bota a <risos> Blitz não acertou nem um puxão, velho. Eles não tinham como entrar na gente, mano. Eles não tinham, eles não tinham como. Oh my God, he got to My tie, huh?